Eu acho que vai cair ali também Ô Jota Eu acho que é bom ali liberar só uma pista lá também